Olha assim, bom, como é que você está passando? Mais ou menos. Mais ou menos quer dizer o quê? Mais ou menos. E a luta? É a luta. A granja. E a granja? Ah, granja mais. Acabou? Acabou. Quantos anos você ficou com a granja? Doze anos. Doze anos. A média de quantos frangos por é. Quantos frangos por... 52 mil por vez. Por vez. E tirava quantas, quantas vezes por ano? Duas? É. Não, três, três vezes. Três vezes. Da onde que vinha os pintinhos? De, de Uberlândia. Chegava São aqui, tudo. É, Flamengo, né? É. é isso aí. Eu, assim, eu tô indo lá por enquanto a família Sattler. Lajinha. Lajinha. Vai ser sexta, sábado domingo. Aqui você... Vai, aqui também, nós temos agora, agora sexta, sábado domingo. o rapaz, você, você conhece ele Ele que formou o Denô agora. É... Olha... Olha o A... traí. A... Você. Merique. Meric, você é filho de quem? Seu filho de Jame, Arnaldo Meric E a sua mãe? Jura Bébilt O seu avô, pai do seu pai? Antônio, João Jacó, Merique. Morava onde? Ciputira E da sua mãe, o pai da sua mãe? Da minha mãe e irmão de São Pedro, João Berbert. João Berbert. Então é pai do Juvenal Berbert? Não, tá bem não é. não é outro, outra, outra família. O, o, o da dona Verônica, o que é a dona Verônica é sua? É, tia. Por quê? Porque a mãe dela, que era Sofia Berbert. Era o quê? Era, era irmã da sua mãe. Não, irmã da mamãe era. Só, a tua A sua tia. Quem é que era suas tia? Verônica. Ver... Verônica, tia Verônica. A mãe do Nardinho. É. E quem é que é mais irmã dela? Da... É, não, são doze, 12, 12, 12 irmãos. Da dona Verônica? Os irmãos todos, do, doze. Mas conhecido mesmo, era só a dona Verônica e mais quem? A, tinha mais, minha... a sua mãe, sua mãe é... A minha, minha mãe também é. Minha mãe morreu muito um nova. Um Com quantos anos? 49. Ela deixou quantos filhos? Cinco. É você? É, tem mais. Laci, a sua irmã, como que é o nome deles? Tem. tem o, a segundo o matrimônio, tá. É. É. Segundo o nome, Jaime. Jaime Filho. Jânio, Renato, Marilda, moro em São Paulo. O Jânio. mora aqui. Aqui em Sul. Aqui no Maiuaçu. Sul. E a sua mãe viveu aonde? Ali no Caputi, aquela... né? Não, não, não, aqui. Santo Amaro? É. é. Aqui ela como é que chamava ela, isso aqui? Ela, ela, ela, eu, eu vim pra cá com oito anos. Com Ela ficou viúva cedo? Como é que não, você fala não? Não. A área não morreu, mesmo. meu. pai morreu. Não, meu pai. Eu... Não, a minha mãe que ficou. Que morreu cedo. Morreu cedo. O seu pai ficou mais tempo. Aí meu pai criou outra família que é o Renato e o Jânio e São irmãos só por é. parte de pai. E ele casou com quem? A, a, o a, pai? Ele casou ah. com a. Bichinho na sua cabeça hoje do bichinho. ideia física de que família que ela é? Família Dutra aqui é tudo de, de, de. esses Dutra que vieram lá de Alto Chiquitibá ou não? não lá são outros e, e o pessoal aí de São Pedro do Havaí como é que tá? É. Não, não. Eu sou Zé de Lana? Zé de Lana. Está tá vivo ainda. Você está com quantos anos lá, assim? 81. A dona Zilda, se tivesse, hoje estava com quantos anos? 80. Que era, era mais velho que eu... 5 anos. 85. Aonde você conheceu a dona Zilda? Conheci ela no sul, no sul de Minas. Poço de Caldas? Não, é... Santa Rita, Sapucaí. Santa Rita, Sapucaí. Ela há um pouco tempo contou a história pra mim, eu tava aqui, mas eu não gravei, eu agora eu tô gravando a sua história. Você, o que que você foi fazer lá? O que que você foi fazer lá, para você conhecer ela? É, eu fui trabalhar de, de, de caminhão, de motorista, caminhoneiro, e na firma. Primeiro era a Tratex, depois passou... Não, não era. Não, primeiro era... Era... Rabelo Sabino, depois passou a Tratex. Mas como é que você foi trabalhar lá? Você saiu daqui, Maiu Aqui é, aqui é a casa dele, aqui, de Santa Marcia. Eu fui pastor dele, que eu, eu, eu, eu guardei muito. Aí, para aí eu fui trabalhar lá eu, através de um, um amigo meu, morreu um pouco. Dia 31 de, de, de, de juro a fazer isso. Sete meses. Aí você foi trabalhar lá e. Fui é, trabalhar lá. Companhia. Aí eu trabalhava lá e através dessa, O primeiro dele que desvia da de... jogada da. De... De... Eu estava com a mulher, não foi. Aí eu desiguei dela e ia trazer com de mente. E você teve, é, teve quantos filhos? São. Dois filhos. Um é, casal. Um casal. A menina, como é que ela chama? É? Érica Lúcio. E o menino? Érica Lusso. É o Eder Lusso. Eder Lusso. E você casou lá ou aqui? Lá? Eu casei lá. E, e, e veio morar aqui? É, Depois? Eu, meu meu O meu interesse meu, meu, de, de morar aqui por causa da. Metia com o caminhão, né? E, aqui é mais fácil. E ela não teve dificuldade de vir pra cá, não? não. Ela já era evangélica? Não, já era evangélica. É da. da, da... Presbiteriana independente ou não? Não, da. Pentecostal. Da... Pentecostal. É isso aí. Hoje, dia 10 de julho de 2018. Estou em Valagim e passei aqui no Santa Amaro para conversar com o amigo. Eu admiro muito. E a, e a dona Zilda, que eu admirava muito. Morreu um pouco tempo, já tem quantos anos? Eu fazia cinco anos. Cinco anos. Deixou saudade, viu? Ah, é. Uma companheirona, né? Isso. Você está com quantos netos hoje? Estou com quase cinco anos de, de vez é, E quantos netos? É, quatro. Quatro netos e quatro bisnetos. Oh, o negócio rendeu então, velho? Não, não, quatro. Quatro netos. Quatro, quatro netos e. Duas bisnetos. Duas bisnetos. Ô, Laci, a sua irmã que mora aqui, como é que ela chama? Ela mora. Não, não aqui, tem? É, não tem. chama Maria Não. Minha irmã mora em São Paulo. É, mora em São Paulo. É. Uma vez eu, eu passei aqui, ela estava aqui? Tá. Estava visitando você. Eu, eu, eu vou atender ela, ela não trabalha. É. é, é, é, é, um trabalho, é. Ô, ô, Lassim, eu queria que você falasse mais um pouco do seu pai. Irmãos do seu pai. Ah, o, o nome dele... O Zemerique. Zé é Every é descendente de quê? Alemão, né? Alemão? É. Ou suíço? Não. Alemão. Alemão. Irmãos do seu pai. irmãs, vocês os seus, seus tios, hein? É, tinha os né? Como que ela chamava? Ah. Um grau assim no Você não lembra não? É... Só das irmãs da sua mãe. É, minha mãe. A memória, memória... pois Muito tempo, né? Você mexeu muito com o café, ou assim? Não, um pouco. E quem é que vende tenho, muda de café aí? Quem é que vende muda de café aí? Não. Vende muda de café aí? É o seu filho? Eu não. Meu. meu. Eu, eu, eu, eu. É. Ele, ele, ele, esse rapaz é a casa da minha neta. É. O Sérgio? É, é, é, é, o Sérgio. Ele que, plan que faz viver? Que faz. Eu vou andar, estou chegando agora, andei bastante, sair de franca ontem uma hora, andei 713 quilômetros, até aqui, Muito sem bom. descer do carro. Saí uma hora e agora já são 8 horas e pouquinho. Vamos para frente. <risos> o que, que é a vida, Ando a vida é muito, muito, muito útil, né? é. muito boa. Um dom de Deus. Um dom de Deus. A gente vive pela graça de Deus. É. Ronaldo, estou aqui filmando, com a cara de, de, de sono ainda, mas eu dirigi bastante, graças a Deus. Estou agradecido por poder participar desse encontro da família Sattler, lá em Lajinha. Se Deus quiser, vai ser um grande encontro. Aqui tem uns Berbet e Emerick. E gente muito boa. Santa Amaro.